Fala meu querido Jeremias Barbosa para mais um vídeo e hoje eu quero convidar você a fazer o seu plano de ação aquele plano que vai te ajudar a realizar os seus sonhos tanto em sentido profissional como pessoal sabemos que toda pessoa de sucesso ela tem o seu GPS ela ela tem o seu plano de ação porque ela sabe onde ela quer chegar então vamos ver hoje vários aspectos importantes para que você possa sim ter um plano de ação assertivo e chegar nos resultados que você deseja chegar. Desde já quero convidar você a compartilhar esse vídeo, a curtir, a se inscrever no nosso canal, pois aqui são dadas várias dicas para o seu desenvolvimento pessoal. Então bora lá, vamos falar de plano de ação. Falamos aqui do GPS, pessoas de sucesso, elas têm esse GPS para não perder muita energia, elas colocam no papel tudo aquilo que elas desejam. Elas querem conquistar todas as coisas de forma inteligente e tangível. Você tem o hábito de botar no papel aquilo que você deseja realizar ou só fica na sua mente? Como é que funciona isso para você? Então, use as suas habilidades para criar estratégia. Né? Tudo na vida precisamos de uma estratégia. Né, o, aquilo que você quer conquistar, quanto tempo vai levar, o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa ter, quais são os movimentos que precisam é, acontecer para você ter o resultado nesse plano de ação. E principalmente, confiar na sua expertise, no que você é bom, o que, que você faz quando você faz, você, os seus resultados são certeiros. E principalmente, se sentir merecedor para conquistar esses resultados. Se você se sente merecedor, com certeza, né, o universo ele vai agir ao seu favor. Todas as áreas da nossa vida elas devem ser gerenciadas ao mesmo tempo. Que áreas são essas? Então é a área pessoal, profissional, familiar, espiritual. Como anda isso dentro de você? Estão andando de mão dadas ou você está mancando em alguma dessas áreas na sua vida? Qual é o norte que você tem? Qual é o ponto em comum entre tudo isso? É muito importante analisar, porque um deslize em uma dessas áreas é suficiente para iniciar um efeito dominó nas outras áreas. Né? Então, precisa ver o equilíbrio. E esse equilíbrio existe quando você tem o quê? A clareza dos seus papéis. Você sabe quem sou eu na família, o eu profissional, o eu espiritual, o eu profissional... Então, você mantém o equilíbrio e consegue viver isso de uma maneira intensa e razoável. E isso acontece também porque existe uma conexão íntima entre todas as áreas. Não tem como viver só uma área sem estar ligado a outra. Se você é casado, né, você não tem como viver só a vida é, familiar sem a profissional, porque profissional é importante para manter a familiar. Então, tudo anda de mão dada. Então, primeira coisa, primeira dica, vai anotando aí, pega essa, a, a sua folha de papel, pega uma caneta, vai anotando as dicas, porque realmente vamos fazer muitas perguntas para gerar reflexões, para você fazer esse plano de ação. Não é algo muito simples, um verdadeiro plano de ação precisa ter muitas percepções para isso. Primeira coisa, faça da sua vida a sua empresa. Seja o dono, o presidente, o diretor, o gestor, o RH, o financeiro, o gerente da sua empresa. Faça de você a sua empresa. Comece juntando todas as partes do seu projeto, a sua sociedade anônima, num único documento. Pegue uma folha e comece a anotar isso. Como é que funciona, por que você quer esse plano de ação, qual é o objetivo, qual é o princípio, o valor, o propósito desse plano de ação que você está buscando. Então, siga os planos traçados. Você conseguiu imaginar isso, agora siga os planos. E use, principalmente, as ferramentas de apoio. E hoje, se tem muitas ferramentas para você poder estar tá utilizando e fazer o seu plano de uma maneira muito eficaz. Então, hoje tem as agendas, agendas eletrônicas, celulares, notebooks. Então, isso tudo hoje te ajuda o quê? A conseguir, a se organizar melhor. Vários aplicativos, né se você é, conhece bem essa área, com certeza você tem aí várias ferramentas que vão te ajudar. Tenha em mente que as mudanças, elas são inevitáveis. Então, permita-se a fazer planos que tenham flexibilidade suficiente para ser alterados. Como assim? Sabemos que na vida, como em todo projeto, tem as suas limitações de tempo e recurso. Então, ao traçar um plano, você tem que imaginar o quê? Que algumas coisas acontecem, que às vezes atrapalham. Isso é normal. Você está preparado para isso? Como que você é, encara algumas decepções, alguns atrasos é, na sua vida? Você daí, quando acontece isso, é, tem o um hábito de desistir, né? para, já começa outro projeto... Que tipo de pessoa é você? Começa para, ou quando você começa, você vai até o final? A visão de médio prazo assegura a continuidade e ajuda você a visualizar o caminho a ser percorrido. Lembre, um plano de ação, ele tem começo, meio e fim. Ele tem que caminhar o caminho. Você está disposto a fazer isso? Quais são as percepções que você tem quando está caminhando o caminho porque é no caminhar o caminho que a gente aprende né é o caminhar o caminho que é o gostoso é da do plano de ação é onde você tem a conquista os resultados são bons sim mas a conquista de poder se realizar isso não tem preço então é é muito importante aprender a administrar o tempo então qualquer projeto de vida ele só vale a pena se ele tem qualidade. O seu projeto, o seu plano de ação, ele tem é, qualidade de vida? Ele visa isso? O que, que está por trás desse plano que você está querendo realizar? Ou em outras palavras, é muito importante que você seja feliz. Você tem que ter a obrigação de se sentir mais e mais feliz em todo plano de ação que você fizer. E agora em diante, então, eu vou começar a dar dicas para você para como você pode fazer esse plano de ação. Então, você está aí com o seu papel, a sua caneta. E agora escreva, tá? Por que, que você quer alcançar esse objetivo que você anda pensando na sua vida profissional? Para um pouquinho, reflete. Na sua vida profissional, o que, que você anda desejando? Quer fazer uma transição de carreira? Quer um novo cargo na empresa? Você... Está é, tá procurando montar um negócio? O que, que é que você está querendo na sua vida profissional? O que, que você quer alcançar? O seu objetivo? Escreve aí na folha do papel, tá? de uma forma muito clara, esse objetivo que você tem. Ok? A mesma coisa você vai fazer para a vida pessoal. Você pode também fazer para a vida espiritual, a vida familiar o plano de ação que você quiser, o que faz sentido para você. Mas deixe claro né, o objetivo, a meta, o porquê que você quer isso. Ok? Respondeu? Então, agora, a, o segundo quesito é, como que você vai conquistar isso? De que maneira você vai conseguir atingir essa missão, né, esse objetivo? Comece a refletir, né? Todo o caminho que você vai percorrer para atingir esse objetivo. Como você vai fazer isso? Depende de alguém? Depende só de você? Comece a refletir, comece a escrever um como você vai fazer isso. Anotou? Bem, se você anotou agora, vamos para o próximo passo. Agora que você já escreveu aí o seu objetivo, como você vai fazer isso, comece a pensar... E como você vai realizar os seus projetos, se é na questão profissional, com o seu chefe? Como isso vai acontecer? Você tem o seu plano de ação, você quer chegar no resultado, como é que você vai lidar então com o seu chefe, na questão profissional, com a sua equipe ou com as outras pessoas que podem influenciar na sua carreira? O que, que você precisa fazer? Como você deve agir? Né? Estamos aqui falando de relacionamento, de comportamento. Quais são os comportamentos que você vai ter com essas pessoas para atingir os seus objetivos? E na vida familiar? Como é que você vai lidar com os seus familiares? Como você vai se autodesenvolver para chegar nesses objetivos que você quer dentro do plano pessoal? E quais são os seus projetos pessoais? Porque quando falamos de família, nós temos aí os membros da família, mas temos autodesenvolvimento e projetos pessoais. Quais são os seus projetos familiares, é, pessoais dentro do projeto familiar? Então, é muito interessante você analisar e começar a anotar exatamente qual é o proceder, o comportamento que você tem que ter mediante as pessoas que influenciam esse resultado. E a partir de agora, então, eu convido você aprender o passo a passo de como fazer esse projeto. Bora lá? A primeira pergunta, então, que eu vou te fazer é quais são as suas prioridades dentro desse projeto de vida? E mediante a cada pergunta vão surgir mais perguntas para que você possa aumentar aí mais as suas percepções e, como você sabe, coach adora fazer perguntas para abrir a sua mente à reflexão. Então, quais são as suas prioridades dentro desse plano de ação? É estabilidade familiar? É estabilidade financeira? Você quer estudar? Você quer buscar uma nova promoção? Você quer casar? Você quer ter uma, uma nova casa? Ou uma casa nova? O que, que você está querendo? Quais são as suas prioridades na vida para realizar esse projeto de vida? Você sabe o que quer? É? Porque muitas pessoas dizem, ah, eu quero, eu quero... Mas quando a gente vai falar sobre o que a pessoa quer, ela não sabe detalhar. Então, quais são as suas prioridades no plano de ação? Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Já parou para pensar nisso? Você quer estar fazendo a mesma coisa? Está morando na mesma casa, no mesmo país? Está no mesmo emprego? Como é que você se vê daqui a cinco anos? Como é que você vai estar pensando daqui a cinco anos? Como você se vê? Qual é a autoimagem que você tem a respeito de você nesse sentido? Olha só que perguntas poderosas. Então, vimos agora, né, sobre as prioridades e sobre como você quer estar daqui a cinco anos. Agora, o que você gosta de fazer? Se você tem um plano de ação, com certeza é porque esse plano de ação envolve você fazer aquilo que você gosta. Se você está pensando em fazer algo que você não gosta para ter resultados, pode ter certeza que isso pode lhe custar algo muito caro. Talvez o um desequilíbrio. Né? Porque quando fazemos aquilo que amamos, com certeza os resultados são melhores. Então, o que você gosta realmente, verdadeiramente, genuinamente de fazer? É ensinar? É comunicar? É aglutinar pessoas? Você é das artes? Você é das exatas? Você gosta de ajudar as pessoas a é, fazer caridade? Você gosta de curar as pessoas através do bom papo, através da sua companhia? O que, que você faz que quando você faz, você não vê o tempo passar? Já parou para fazer essa reflexão do quão importante é você fazer o que você realmente gosta para viver disso? Já descobriu qual é o seu dom, o seu talento? Já é comprovado que todo ser humano, ele nasce com mais de 400 talentos que, ele pode, ser, que pode ser utilizado. Quantos você já descobriu? Quantos você vem colocando em prática? Tá? Então, descubra realmente aquilo que você gosta de fazer. Agora vamos falar sobre ambiente familiar e profissional. Como é que está esse ambiente familiar e profissional? Qual é a energia que você vive dentro é, desse, desses ambientes? Ele é harmônico? Ele é pacífico? Ele é congruente? Ele é alegre? Ele é aconchegante, acolhedor, seguro? Como você se sente nesses ambientes a qual você pertence? Porque se você quer um plano de ação, você precisa se, se sentir bem no meio onde você vai trabalhar, né? dentro daquilo que você realmente está querendo realizar. Em casa, é bom estar em casa? Quando você está no, no, no seu trabalho, fazendo aquilo que você realmente diz que quer fazer. É gostoso? Você não vê o tempo passar? Qual é a energia que as pessoas sentem quando estão com você, quando você está trabalhando? É aquela pessoa que está toda hora suspirando? Quando você sai do seu, do seu trabalho e chega em casa. Como é isso? É satisfatório? É alegre? Tem saudade? Ou você já chega pesado? né? Essas reflexões são muito importantes para o plano de ação, para aquilo que você quer para sua vida. Né? E quando falamos de plano de ação, lógico, eles podem ser de, de curto, médio e longa duração. Né? Esse, esse plano de médio, é, de médio período que a gente coloca, ele já vai te mostrando né, como você vai viver isso. Ele vai te ajudar a visualizar aquilo que você quer viver. Então, é importante, sim, você entender né, como você se sente nesses ambientes que você está planejando. É a vida que você sempre sonhou? Se é, continue fazendo isso, né, porque a vida ela é feita para a gente progredir. Né? Procure todos os dias saber o que, que você precisa fazer para melhorar esses ambientes. Quais são os melhores comportamentos e pontos de melhoria que você tem? Já parou para analisar? Que você é uma pessoa com qualidades maravilhosas? Você tem alto merecimento? Você reconhece as suas qualidades? Como você encara isso? O seu comportamento, as suas qualidades, o que significa para você? E os pontos de melhoria? Você é uma pessoa que sabe receber feedback? Você consegue ouvir o que os outros é, têm a dizer sobre você? Os teus comportamentos geram que reações? né? Toda ação tem uma reação. Quando você se comporta no meio que você está, como é que as pessoas se sentem? Elas estão felizes? Elas ficam pesadas? Como é que é isso? Né? Você é uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto? Uma pessoa alegre? Se não é, o que você poderia fazer para melhorar isso? Então, o que significa a sua presença para você e para outras pessoas, você gosta de ficar com você mesmo? Olha só que pergunta poderosa! Você tem prazer em estar com você? Você tem que se aturar uma vida toda. Então, a melhor coisa é você ser o seu amigo. Você é o seu amigo? Você se ama? Você se respeita? Você sabe o que você gosta? Você gosta do que vê na frente do espelho? Como é isso? Então, quais são os seus comportamentos que você tem contigo? e com as outras pessoas, isso é muito importante dentro de um plano de ação, para que você possa estar vivendo essa vida que você está projetando com qualidade. Quais são as suas melhores capacidades, habilidades e estratégias? Já pensou? Você já fez um perfil comportamental? Sabe como você funciona? Olha só que interessante e importante você fazer isso, quando você reconhece suas habilidades, sua capacidade isso te gera algo bom, porque você tem plena certeza de, de, de quem você é. Então, você consegue gerir as oportunidades produtivas com as suas habilidades? Qual é a sua maior expertise? O que te diferencia dos demais? Tem lógica ao planejar a sua rota? É congruente? E os seus pensamentos, eles são congruentes com as suas ações? Poder reconhecer, então, as suas capacidades, habilidades e estratégias é muito muito importante para o seu plano de ação. A próxima pergunta que eu tenho para te fazer é o que te motiva ir além? Nossa, como assim ir além? Qual o significado das coisas que acreditas e fazes? Por que você faz o que você faz? Por que você acredita naquilo que você acredita? O que te motiva ir além? Quais são os teus porquês? O que realmente te motiva? São teus filhos? é você mesmo, né? é a necessidade de provar algo para alguém, o que está por trás da tua motivação? Como te identificas com aquilo que você busca? Por que, que você busca o que está buscando? Que significado isso tem para você? Hein? Interessante isso, né? porque às vezes as pessoas elas buscam algo, mas elas não sabem o significado daquilo, não conseguem se identificar com isso. E isso é muito normal a gente perceber, por exemplo, as pessoas que às vezes estão fazendo um curso, né, faculdade, enfim, chega a determinado momento que muitas pessoas se formam em alguma coisa e elas acabam não atuando naquela área. Então, como você se identifica com aquilo que você está buscando? Da onde vem essa vontade? Então, o que, que te motiva a querer realmente fazer algo para alcançar? Os seus planos, por que você faz ele? Qual a intenção? Qual é o significado? Qual é o propósito? Qual é a missão por trás disso tudo? O que isso te agregará no teu legado? Você modela alguém que já conseguiu atingir aquilo que você é, quer atingir? É muito importante isso. Você ter algum, alguma pessoa, alguma referência, né, um modelo é, de alguém que conseguiu realizar aquilo que você tanto quer. E o que você vai fazer? Se espelhando nele, Vai colocar os seus dons e talentos para que você possa chegar. Porque é normal, você vai ouvir muitas pessoas de sucesso falando, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Então, descubra por que, que você faz aquilo que você faz. Essa motivação, o seu porquê. Né? Olhe para dentro de você. Você precisa realizar isso que você tanto quer para se tornar o que você realmente quer ser, ou você já é, e isso que você busca é, querer, né, que tanto você quer, esse resultado, é apenas para provar a sua capacidade. Então, busque saber o que realmente te motiva. Aonde você é, pauta as suas crenças e valores? Da onde vem a sua força para fazer a, aquilo que você acredita que é tão importante? Olha só que pergunta. De onde vem sua força para fazer o que acreditas? Muitas pessoas fazem o que fazem, mas às vezes não têm crença nenhuma naquilo, ou fazem apenas pelos resultados, como eu já falei. Mas essa força, essa motivação, ela vem da onde? A sua determinação é baseada na emoção, na razão ou em coisas externas? Você se determina em fazer as coisas pelo quê? Né? Se é pela emoção, daí vem aquela emoção, você fica né, naquele gás, ah, vou começar, e daí de repente a emoção acaba e você acaba desistindo. Agora, quando é na razão, né, você tem um porquê maior, uma, né, uma base é, maior para poder fazer o que você faz. Agora, se é só uma coisa externa, o que, que vai acontecer? Você está querendo ter para ser, e às vezes isso também acaba sendo... É, um ponto a se desmotivar. Então, começa a entender o que está é, movendo você, determinando você a fazer o que você quer fazer. Esse plano de você, que você está traçando. Você é estimulado pelos resultados ou pelo legado? Como assim, Jeremias? Motivado pelo resultado ou pelo legado? Tem pessoas que fazem o que fazem apenas para poder deixar a sua marca né, na Terra. Você faz isso... Ou não, você só pensa no resultado. E é muito comum é, conversar com pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, né, e é uma área muito bacana, é, não tem preço, realmente, quando a gente consegue trazer uma percepção da pessoa que é importante para o desenvolvimento dela. Não tem preço, mas, como vivemos disso, a gente coloca preço. Mas o que eu quero te dizer é, muitos profissionais que trabalham com desenvolvimento humano eles querem fazer isso por causa que é um legado, é um chamado, né? Porque pessoas simples, elas fazem no dia a dia o que a maioria faz, né? Elas têm um trabalho. Muitas fazem isso é, de uma maneira cansativa, não tem prazer. Isso é algo chato, né? Pessoas medianas, é, um pouco mais acima, elas já têm uma carreira. Aquela pessoa que estuda, ela sabe que o o que ela quer fazer então ela já tem uma carreira mas as pessoas extraordinárias elas vivem um chamado e quando você vive o seu chamado né a prosperidade a abundância vem para você e você faz as coisas de uma maneira a querer agregar o seu legado então não é mais o dinheiro é outras coisas então o que, que realmente estimula você são os resultados ou é o legado tá é uma pergunta muito forte de grande reflexão, porque no seu plano de ação você vai pensar se isso que você quer é apenas resultado. E as suas crenças, o que que elas falam a respeito de você? Se começar a analisar profundamente tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você acredita, o que essas crenças vão falar de você? Quais são as qualidades que essas crenças vão falar a respeito de ti? Qual é a imagem qual é o conceito que as suas crenças deixam claro a respeito de você? Você é uma pessoa preconceituosa? Você é uma pessoa é, que consegue se introduzir em todos os meios? Né? Quais são as suas crenças? Elas servem para quê? Né? O que, que elas falam a respeito de ti? Essas perguntas elas são fundamentais para o plano de ação. Para essa pessoa que você quer ser, quando obter... obter os resultados que você está buscando. Então, quando falamos em plano de ação, a gente começa a anotar, mediante tudo isso que já foi falado, quantas coisas são importantes você trazer a consciência para você ter um plano, né, para você gastar a sua energia em algo que realmente vale a pena. Porque se você fazer de qualquer jeito, você tá vai estar tá sempre gerando planos que nunca vão ter um porquê, nunca vão ter uma motivação correta. Então, essas perguntas aí são muito importantes. Outra pergunta, verdadeiramente qual é o melhor eu que existe dentro de você? Olha só, qual é a melhor parte de você que existe dentro de você? Qual é a melhor parte que você pode usar para fazer um plano de ação eficaz? É a sua parte lógica, planejadora, analítica, executora... Né? Que parte? Qual é a melhor parte que você tem dentro de você? O quanto te reconheces a ponto de te reconhecer? Olha só, quanto você se conhece a ponto de se reconhecer? Quais são as suas melhores e piores partes? Já parou para pensar? Você consegue diferenciar? Isso nós chamamos de polaridade, né? O que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho que não é tão bom. Você consegue Verificar isso dentro de você? O quanto os meus julgamentos e comparações aos outros falam de mim? Você é uma pessoa que se compara e julga muito? Quando você compara e julga, estado interno de sofrimento, o que isso significa? Por que você faz isso? Então, quando você compara e julga, o que, que isso fala a respeito de você? O quanto a minha gratidão, bondade, amor, generosidade, empatia está de acordo com a minha missão? Você coloca essas qualidades... Em ação, quando você quer buscar algo, o que, que elas falam a respeito de você? Está congruente com a sua missão de vida? São perguntas que, de fato, trazem uma reflexão muito grande para esse plano de ação. Agora, olha só a pergunta. Quem mais está com você no universo? Como assim, quem mais está comigo no universo? Só várias pessoas. Verdade. Mas quando eu faço essa pergunta... Eu estou querendo saber naquilo que você acredita. O que, que você acredita? Qual é o seu dom e talento? Por que, que você nasceu? Qual foi o propósito do seu nascimento? O que fazes todos os dias para mostrar a gratidão que você tem pela vida? O que você faz todos os dias para honrar a sua história e a história da sua família? Quando eu te pergunto quem mais está com você no universo, eu estou falando do seu legado, a marca que você vai deixar nessa vida. Aproveitar aquilo que você tem de bom, de especial, a sua divindade, meu eu maior, para fazer aquilo que você sabe fazer. Porque todas as pessoas que têm um plano de ação de sucesso, elas sabem naquilo que elas são bom, boas. Então, no que você é bom? Você tem a clareza dos papéis, você sabe quem é no mundo? Pessoas de sucesso sabem por que vieram ao mundo. Então faça essa análise. Não tem uma vida banal, tem uma vida com significado. Então, quem mais está com você no universo? Você está construindo seu legado? O que significa legado para você? O que você quer deixar depois que você partir? Durante quanto tempo vai ecoar aquilo que você fez na Terra? Como você gostaria de ser lembrado nessa terra depois que você partir? Que atitudes suas mostram que estás deixando uma marca nesse mundo? né? Todo dia você está colocando um tijolinho, construindo esse legado? De que forma está sendo construído? É de uma forma positiva? É de uma forma negativa? É de uma forma impactante? Você está sendo o protagonista da sua vida? Você está conseguindo impactar o mundo através daquilo que você faz? Como você quer ser lembrado? Qual é a sua, a sua visão maior de mundo? O que significa o mundo para você? E por que, que vale a pena viver? Por que, que você gosta de viver? Qual é o sentido de estar vivo para você? Pessoas gratas... Né? elas sentem uma motivação muito grande. O significado da vida está nas pequenas coisas, né? em você enxergar, em você poder sentir né, o sabor, em você poder estar com a família, as pessoas que você ama, em poder ajudar. O que significa viver para você? Por que vale a pena viver todos os dias? O que significa gratidão? É um poder? É apenas um movimento? O que é gratidão? Olha só, quantas perguntas poderosas para trazer a reflexão para você realmente ter um plano de, de ação de sucesso. Ter a capacidade de entender que um bom, um bom planejamento envolve mais do que ter um porquê, o que, como, quando, como é muito importante, pois assim Percebemos a importância e o significado para realizar. Busque entender qual é o significado daquilo que você anda fazendo, o porquê que você quer fazer isso. Identificar os motivos mais profundos é o que dá mais significado às nossas ações. Quando sabemos aonde queremos ir, temos energias economizadas para utilizar com mais inteligência e prazer. Sim. Se o seu plano de ação é inteligente, você não vai gastar energia com aquilo que não precisa. Essa energia vai ser economizada para quê? Para você poder usar ela depois que você atingir os seus resultados. Talvez com você mesmo, com a sua família, ajudando outras pessoas. Então, dentro disso tudo que observamos hoje, podemos aí fazer uma grande reflexão de todos os aspectos que a gente precisa analisar para ter um plano de ação eficaz. Lembre-se que só conseguimos enxergar aquilo que, que conhecemos. Ninguém consegue enxergar aquilo que não conhece. O que você está vendo para o seu futuro? Por isso, busque sempre a clareza do conhecimento para ampliar suas percepções. Seja o protagonista da sua vida, impacte as pessoas, que com certeza os seus resultados irão se realizar da forma que você tanto deseja. Eu espero verdadeiramente, genuinamente, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Compartilhe, é, curta os nossos vídeos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe.